e aí galerinha da Talk to me beleza pessoal tudo bem com vocês eu estava morrendo de saudades de vir aqui passar dicas passar conteúdo bom e top para vocês e como eu tinha prometido lá no canadá né nós vamos começar hoje a maratona de expressões idiomáticas e eu vou explicar para você como é que vai funcionar a maratona vai funcionar da seguinte forma Toda segunda, quarta e sexta, eu vou vir aqui e passar para vocês algumas expressões idiomáticas que você vai conseguir colocar no seu dia a dia. Só que eu busquei categorizá-las tá? de forma que você consiga usá-las em situações diferentes. Por exemplo, as de hoje eu vou ensinar a vocês a como você se desculpa com alguém. Como você, você pede desculpas quando fizer algo de errado em inglês tá? E eu vou pedir para vocês sempre que terminar o vídeo dá um pulinho lá no meu site talktome.com.br porque lá terão outros exemplos e também o áudio para você ouvir e para você praticar em casa as pronúncias das palavrinhas, as pronúncias das expressões. Beleza? E também não esqueçam, eu não parei de postar vídeo sobre Canadá não, ainda tem muita coisa legal, dá para vir aí Niagara Falls, dá para vir muita coisa interessante tá? Dessa temporada que eu passei lá no Canadá e também vou avisar vocês que pelo menos uma semana, tá? Durante o mês, eu vou dedicar o canal aqui somente para intercâmbio. Mas isso aí é motivo para o um outro vídeo. Bora lá então! Hoje eu vou passar para vocês três expressões que você precisa saber na hora de você se desculpar com alguém. Bom, a primeira nós vamos usar com a palavrinha sorry, que significa, né, to be sorry, você vai usar para você, quando você diz, eu sinto muito, tá? Então nós vamos fazer três variações com a palavrinha sorry. I'm sorry, I'm so sorry, I'm very sorry, e a última, I'm terribly sorry, eu sinto muito mesmo. Toda vez que você quiser dizer que você está muito sentido por ter feito algo de errado, você pode usar qualquer uma dessas três. I'm so sorry, I'm very sorry, I'm terribly sorry. Vamos supor que você chegou num determinado momento que você fez algo errado, mas você quer que a pessoa não fique brava com você. Acontece muito, né? Você, pô, fiz aquela né, famosa cagadinha e vai falar para a pessoa, pô, não fique brava comigo, please don't be mad at me, please don't be mad at me. Por favor, não fique bravo comigo. Já a terceira, é para você que já é um, uma pessoa mais formal, uma pessoa que já consegue usar um vocabulário um pouquinho mais avançado, você vai dizer a seguinte frase. Please accept my sincerest apologies. Please accept my sincerest apologies. Por favor, aceite as minhas mais sinceras desculpas. Simples assim. Beleza, garotinho? Beleza, garotinha? Agora eu quero que você vá lá no site, dá uma olhadinha lá nos outros exemplos que tem e também ouça o áudio e pratique. E eu quero que vocês comentem nesse vídeo aqui se você tem alguma dúvida e também sugestões para as próximas expressões. Beleza? E também não esquece, hein, de ativar o sininho aqui dos stories, ativar o sininho aqui do, da timeline, que agora a Talk To Me vem que vem para arrebentar em 2019. Beleza? Um abraço, sempre bom estar com vocês, beijo, fui, e não esquece de mandar para a galerinha aí o aviãozinho. Fui.